Solitude não é o problema, solitude é a solução Seus soluços de choro pela madrugada preservam a silenciação Se faz mal, pro seu coração Se afaste, esqueça, mas preste atenção Lembre sempre por onde andou e evite pisar de novo nesse chão Já dizia o ditado, antes só do que mal acompanhado eu também já não sirvo de exemplo E até já deu meu tempo de ser escandalizado Coerência é me manter afastado Pé descalço pra pisar no barro Preparado e armado somente com a mente Ciente e cientizado Ambiente tá climatizado Genocídio com golpe de estado Comitiva nazista e o país institucionalmente emparelhado Eu te entendo amigo chegado É confuso e bem complicado Entender tudo isso que flui na sua mente Mas pense não seja enganado Os motores são imensos Os preços, custos, a força de trabalho Luxo e a riqueza dos poucos milionários Os poucos bilionários daqui a pouco trilionários E você não se envolve em debate Ou talvez só viva um impasse Entre o que é valor e o que é verdade Onde está a sua identidade?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 Falar de política, quero ouvir sobre droga e putaria Se embora rataria na avenida meia hora Vão embora, tá chovendo de polícia Mas tem que se ligar, que até pra isso tem que saber Votar pra não ter que apanhar de graça Por tá na praça, tomando uma gelada Com um funk na caixa, parça Não sou eu que sou chato, olha pro seu lado Só tem maluco escroto, tá no rolê errado De tanto bancar o desinteressado Você vai aceitando coisas que eles considerava errado Não tem stories, eu tenho história Não tenho money, mas tenho memória Não tenho iPhone, mas tenho Xiaomi não tenho um pai rico, mas eu tive um pai homem, e eu tenho meu nome, minha logo, meus beats, meu home, se não for pra somar, então suma, quando entende o que eu faço, então some, anjos não olham por mim, demônios esperam meu fim, mas a vida é uma dádiva e não uma fábula e ambos morrem por aqui. Solitude não é o problema, solitude é a solução, seus soluços de choro pela madrugada preservam se faz mal pro seu coração Se afaste, esqueça, mas preste atenção Lembre -se sempre por onde andou E evite pisar de novo nesse chão Que praga da peste, o ódio nocivo Transforma o ser vivo num monstro agressivo Cultura do estupro do negacionismo Foda-se o racismo eu não tenho cor mesmo, parte nem existe Então foda-se a crise e o pobre resiste Comendo o que tem e aquele que assiste Fica julgando que tudo é burrice já parou pra pensar que é apenas um meio de não ter que conviver Com gente do seu tipo, um meio de estar Mas não estar ali, você fica simplesmente bolado com isso No seu paraíso tudo tem que ser perfeito E cada um que de seu próprio jeito Não entende que a miséria é fruto da riqueza E beleza não é pureza Mas com certeza tem comida na sua mesa Pra que tanta vaeza E agressividade com tanta maldade Sem amor pela própria natureza Solitude não é o problema, solitude é a solução. Só soluços de choro pela madrugada preservam a silenciação. Se faz mal o seu coração, se afaste e esqueça, mas preste atenção. Lembre sempre por onde andou e evite pisar de novo nesse chão.